Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos hoje um projetinho é, de um gabarito né, pra... de alinhamento de tábuas. né? É, a gente está em um trabalho aqui, eu já até possuo um gabarito desse maior, é, que a gente faz alinhamento de tábuas. É, esse gabarito que a gente vai fazer hoje, ele... É, vai ser muito útil para quem mexe com o pallet ainda mais para quem mexe com o pallet que diversas vezes se depara com essa situação a tábua não está alinhada aqui na lateral né vocês podem ver aqui é, a gente precisa unir essas tábuas e ela tem aqui uma fresta ela não encosta 100% e por diversas vezes também não está no esquadro que é, na borda. Então pode ver que até desse lado aqui ela tem uma fresta, né? É, são tábuas que em média 80 centímetros, né? Ela tem uma fresta aqui. Ah, se a gente virar ela até chega a encostar, mas nas pontas aqui também não dá. Isso aqui não dá para não dá para unir. É, nem colando, nem com uso de cavilhas. É, nem com alma isso aqui não, não vai ficar bom, né? É, a gente tá... É o projetinho que a gente vai fazer. A gente vai fazer união com cavilhas. É, a gente tem um outro vídeo aí já no canal mostrando é, a, essa parte de união com cavilhas. Então, não vai, não vai ficar legal. Vai ter essa fresta aqui. Então, a gente tem necessidade de deixar essa parte aqui linha, bem alinhada, né? Pra, pra gente poder fazer essa união ficar bacana. Ficar um trabalho... Perfeito. É, a gente tem aqui o método tradicional de alinhar, todo mundo usa, e a gente tem aqui na marcenaria o desempenho, né? Mas eu, nessa situação, é, por rapidez até, eu prefiro utilizar a serra de bancada para alinhar essa tábua aqui, né? Então a gente vai fazer um gabaritinho aqui menor, já possuo um grande, né? que Eu vou estar mostrando ele daqui a pouco aqui, que alinha tábuas é até de 2 metros, né? Tábuas e pranchões até de 2 metros. E eu vou fazer um menor, cerca de 1,15m, 1,20m de tamanho. Muito simples de fazer e que vai resolver esse problema nosso aqui. Bom, pessoal, aqui está o gabarito, né? Que eu já mencionei que eu tenho aqui. Esse aqui foi feito com um perfil de alumínio, né? É, depois vocês vão entender lá esse perfil de alumínio aqui que desliza na, na guia da série. Mas esse aqui é um gabarito muito grande para estar utilizando com peças menores, né? É o caso aqui. É, e o caso também que para quem trabalha com peças de pallet, não necessita de um gabarito desse tamanho. É até desajeitado fica manuseando isso. Eu estou aqui com um sarrafo de MDF, né? Já é até descarte aqui. É um sarrafo que. Está com 14 de largura, com 1,16 de comprimento. É um sarrafo que tem ainda uma borda de fábrica aqui, ó bem retinha. Né? A gente vai utilizar, é, a gente vai tirar uma fatia aqui e vai utilizar essa borda aqui retificada, essa borda aqui é de fábrica inclusive, a gente vai utilizar no lugar do perfil de alumínio. Quem quiser utilizar o perfil de alumínio, quiser comprar o perfil de alumínio e fazer, bacana. Mas se a pessoa quiser utilizar já um MDF, uma madeira que estiver bem alinhadinha, pode ser madeira maciça, conferindo o alinhamento dela primeiro, também dá para fazer de boa. já cortou lá, né? Tirou um sarrafo aqui de 4,5 cm e com o outro sarrafo aqui restou aqui 9,5 cm é, na montagem, pessoal, bastante importante é, deixar a, que a parte plana, né? Bem plana, ou a parte de fábrica do MDF, que é o caso aqui deixar ela um pouquinho maior do que a base que embaixo aqui Ok, que nós vamos deixar cerca de 15 milímetros aqui, para que essa base aqui tá bem retinha que vai deslizá lá no na guia da cera, certinho? Então a gente vai o barulho vai ficar nesse formato aí, a gente vai colar e depois vai parafusar. só, o gabarito está pronto, é algo muito simples, né? mas como usar? Então ok, existe até outros nossos colegas aí que apresentam esse mesmo gabarito, mas com uma forma de uso diferente. Nós vamos mostrar daqui a pouco a nossa forma de usar, que a gente entende ser mais fácil. Bom, então chegando aqui, a gente precisa de alinhar essas tábuas aqui, ou uma delas. A gente percebe que nessa face da tábua, ela está um pouco melhor alinhada do que do outro lado. Se você focar aqui, você vai ver que a régua não apoia 100%. Olha só. Certo? Então ela tem uma barriga por aqui. Ok? É, a gente virando ela, a gente vai colocar de novo aqui o perfil de alumínio então aqui ela tem uma fresta que ela apoia o perfil nas pontas e deixa a fresta aqui no meio. Então, desse lado, é o melhor lado para a gente utilizar como apoio no gabarito. Ela tem, ela tem esse colo no meio aqui, o gabarito entraria nessa posição. Ok? Vou virar aqui para vocês entendam melhor. Aqui é o apoio do nosso gabarito e ela tem esse colo. A gente vai apoiar dessa forma. A gente vai procurar sempre o lado que ela apoia as duas pontas no gabarito. Né? Podem olhar que ela tem uma fresta aqui no meio, como eu já mostrei antes. Então é desse lado que a gente vai usar. Tá, mas... Eu preciso de aparelhar a tábua desse lado. Essa é uma situação que dá para fazer também. Caso você tenha que aparelhar a tábua de um lado. E que o apoio não seja como eu mostrei lá. Você pode perceber. Que aqui ela tem uma fresta. A fresta vai ficar mais na ponta. Esse formato é mais difícil de se usar. Mas se consegue usar também. Aí a gente vai trabalhar. Uma cunha para apoiar aqui. Você vai ter que cortar a cunha né é, do tamanho da tábua, da, da espessura da tábua. Vai prender ela aqui para poder usar. Vai conseguir fazer o trabalho também. Então a gente vai fazer primeiro do lado mais simples. Depois a gente pode fazer do outro lado. Bom, já aqui na serra, então esse lado é o lado do colo. Então é esse lado que a gente vai colocar para apoiar no gabarito, e o gabarito vai apoiar na guia da serra, ok? Vamos lá então? A gente traz a peça na serra para a gente ajustar a guia. Lembrando, a guia não precisa ser ajustada de uma vez. É, você pode fazer uma passada, não sendo o suficiente, você pode ajustar novamente a guia para alinhar a peça. Então a gente vai puxar aqui, vai fazer o ajuste da guia. Eu acho que aqui vai ser o suficiente. A gente trava a guia da serra e vamos fazer o uso. 100% alinhado, né? Vamos colocar o perfil aqui. Olha só, perfeito. Então, em se tratando de preparo de madeira, né, para ficar alinhada, para emendas, para qualquer tipo de projeto. Agora vem a segunda parte do alinhamento da peça. A gente já tem uma base 100% alinhada, a gente regula a serra e faz o alinhamento do outro lado. fez o alinhamento de um lado com o gabarito, o outro lado, a própria guia da serra faz a cópia né, do alinhamento e fica perfeito do outro lado também. Pessoal, é, a outra situação né, que eu havia mencionado, existe alguns casos na marcenaria que a gente precisa de aproveitar um determinado lado da tábua. Vamos supor que eu precise de alinhar esse lado da tal, porque eu preciso de aproveitar ele, né? E esse apoio aqui é exatamente o contrário do que eu mencionei e mostrei no primeiro corte, lá na serra, com esse gabarito. Então, a gente vai se encaixar nessa situação aqui agora. Eu preciso cortar aqui, e o meu apoio tem que ser desse lado. Existem algumas situações que... É raro, mas que tem que ser feito dessa forma. Dessa vez, não há um colo, e sim uma barriga na tábua. Você pode ver que a régua vai mancar. Olha só. Então, a fresta, no caso, está na ponta. Olha só a folga. E eu preciso alinhar do outro lado. Tá, mas como que eu vou utilizar o gabarito? Aí vai entrar aquela segunda situação que eu mencionei antes. Ah, o gabarito não faz esse tipo de, de trabalho. Faz. Eu vou provar para você que faz tranquilamente na mercenaria. Ok, pessoal? Antes, um recadinho. Quem puder dar um like no vídeo, compartilhar aí com o amigo marceneiro, com o amigo aí que mexe com o de que esse gabarito vai ajudar demais. É, puder deixar o um comentário aí, qualquer uma dúvida, sugestão. Deve se inscrever no canal para estar tá ajudando a gente. A gente vai estar tá sempre trazendo esses videozinhos para dar uma didática para quem está começando, para quem é robista, que tem a ferramenta e com alguns gabaritos, né? no caso a serra de bancada, com algum gabarito consegue se fazer quase de tudo. Ok, pessoal? Qual que é a manha, então? Continuando aqui. Olha só. Eu guardo sempre essas cunhas de madeira aqui na marcenaria. Então, como que eu vou utilizar, sendo que a tábua... Não apoia no gabarito 100%. Ela vai ficar mancando. Olha só aqui, pessoal. Aqui tem uma fresta. Então, quando eu for cortar lá, essa tábua ela vai mudar de lugar. Ela vai mancar. Então, o que, é que eu faço na marcenaria? Né? Lá na marcenaria, acho que todo lugar, o robista vai ter cola instantânea e uma cunha dessa. Então, pessoal, com a cunha, colinha instantânea e o serrote. Coisas que todo mundo vai ter, né? O que, que eu vou fazer? Eu já identifiquei que eu vou precisar calçar essa peça nesse lugar aqui. Certo? Então, o que, que eu faço? Vou pegar a tábua. Pinguim de cola instantânea aqui. Vou colocar aqui. Claro que a gente já sabe onde precisa de calçar. Enquanto seca, pessoal, vou deixar um card aqui em cima de um outro vídeo que a gente tem. É, como esquadrejar a tábua na serra circular, de modo simples, certo? É, nesse vídeo a gente utiliza um perfil desse aqui. Ó. Então, como o um assunto é relacionado mais ou menos com esse tipo de coisa, com esquadrejamento, alinhamento de tábuas, vou deixar o card aí, para quem quiser dar uma olhada lá, pode ajudar. Ok? Então aqui, coloquei a colinha instantânea, já apoiou, não vai ficar mancando, vai ficar firme lá na hora de cortar. Vem aqui com o serrote e tira o excesso. Eu retirei o excesso da cunha para não agarrar lá no, no tampo da serra circular. Pessoal, então aqui na serra, ó, nossa cunha está aqui colado, tá? para não sair fora. Depois, quando a gente for alinhar do outro lado, ou se não for alinhar, a serra tira isso aqui fora. Não coloque em parafusos nem prego. Você pode estragar a sua serra depois, somente a colinha instantânea, ok? Então, colocamos aqui, já que a gente, supondo que a gente precisa alinhar desse lado, né? Aí vem o gabarito aqui. Lembrando, esse sarrafinho aqui é para apoiar na peça para o gabarito não ficar para trás na hora de passar aqui, tá pessoal? Finalizar, hora de tirar a prova, né? É, estamos aqui já com as tábuas alinhadas. É, vou tentar deixar uma foto aí do antes, né? Como elas estavam e agora. Olha só. depois que a gente usou o gabarito lá. Alinhamento perfeito. Eu prefiro até utilizar dessa forma do que a plana, né? A, o desempenho, porque eu acho mais rápido mais prático, né? A gente coloca lá da maneira mais mais rápida, já cortou, já ficou alinhado, já vira, já acorda do outro lado e já está com esse resultado aqui. Quem tiver alguma dúvida, comentário para nós aí, sugestão, a gente vai estar tá aí respondendo no medida possível. Certinho, pessoal? Grande abraço a todos aí. you. <music>